Felinhos! Tio Máxima, análise de quedas, hein? Ah, você gosta, eu tô ligado! Ó, eu deixei onde eu parei, hein? Não é o mesmo dia, tá? Apesar do casaco, não sei o que, seguir aquele cronograma, mas não é. Deixei sem lavar também o casaco, pra manter da forma que a gente tem que estar. HF da Informática pra resolver seu problema agora, imediatamente. Seu computador travou, pifou, não sei. Tá aqui o contato, endereço aqui na descrição. Liga lá, tá bom? Bom, o Romulo ele mente, mas não o tempo todo. Às vezes ele fala a verdade, como no e aqui, ó. Fala, filho. Esse rolê aconteceu em Interlagos. É Romulo mente porque tá escrito mente aqui, tá? Não é se adernar, não. Esse rolê aconteceu em Interlagos na expedição, com o professor Carlos Barcelos. Carlos Barcelos, um beijo para você. Agora, você já... expedição Carlos Barcelos, isso é muito bom, parece que... Quando seria a expedição, parece os um caras vendo de barco, não parece? Tipo uma coisa mais, né, uma... É... Como que fala quando... Ah, meu Deus do céu! Sou... Regatas! Regatas! É... Alpagatas! Que é o sapato, não tem nada a ver... Como que é aquele filme... Aquele filme... Que tem lá... Que... Uma hora depois... Mas ficou muito bom a expedição para dos Bacelos, né? Marcelo Zé, irmãozão. Eu nunca tinha andado ali e essa foi minha segunda bateria. Deu bom, hein? Pneu traseiro Metzeler K3, 25 libras. Pneu frontal é slick, 32 libras. Ambos quentes. Porra, filho, nós temos aqui um. Era mais velha também esse slick? E aqui temos é, um. O slick ele funciona diferente do K3, tá? O K3 é como se fosse o SP. E o slick. Dependendo do modelo, ele vai funcionar é, um pouco mais macio que o SP, mas dependendo do momento, ele chega a um ponto que ele mantém, porque tem um novo um slick que é pra traquileta e não sei o que, mas ele é meio durinho, e ele não é igual um Sleekoso luxo, entendeu? E, então slick e, e K3, eu não sei se é uma boa combinação, tá? mas, bom, enfim, ambos quentes. O lado ruim da história foi que meu semigrão entortou, porém consegui substituir e não perdi nenhuma bateria. Fico com Vou com a expedição. Eu vou adiantar porque aqui é o café. Ele vai cair lá no lago. Mas vejamos aqui uma coisa. Deixa eu saber um negocinho aqui no, no celular. É. Uma das coisas que é muito importante em interlagos é acertar o traçado, tá? O traçado quando ele não está no esquema a pista não ajuda muito e ela pode te derrubar sim, beleza? Então traçado é primordial e aqui ó, o que acontece, que é onde vai dar o BO, você faz longe da zebra, com a mão no freio, perde a curva e aí a frente fecha e vai embora. Então, é, aqui era necessário você estar tá mais perto da zebra, certo? Igual aqui ó, aqui por exemplo você fechou antes ó, você fechou bem antes não consegue trazer mais porque já está inclinando quase tudo aqui então tinha que trabalhar mais o corpo certo soltar um pouco o freio para deixar girar o giro tava bom aqui ó dá para cair uns oito aqui sim por mais que a seis antiga lá é meio morta mas dá para cair pra você fechar um pouquinho mais esse S e retomar a aceleração então corpo mais para fora deixa então então no lago, por exemplo, você estava mais distante que isso. Então a pista de internal, ela é grande, só que você deixa ela menor. E aí você, no desespero, freia e quer trazer a moto já inclinado. A frente fecha e vai embora. Ó. Essa redução também você pode fazer um pouquinho mais, menos agressive, né, tá muito... Vai mais tranquilinho, né. Caso um pouquinho melhor essa redução, ó... Ó, longe, ó. e aqui na primeira perna do lago existe um bumping, então se você passa a frear e ela dá aquela aí você entra em desespero, solta o freio e volta e ela já era. Tem um bumping aqui novo em Interlagos, eu senti desde a primeira etapa já, e ele fica bem aqui, ó. então você tem que passar aqui, ó. não passou aqui, já era, você pega o bumping, por isso que a suspensão tem que ter um trabalho para assimilar esse bumping, ou você vai fazer igual você fez aqui a frente fecha e vai embora, <risos> ó, e tinha giro, tá vendo, ó, tinha giro, só que aí você traz mais frenando, não entra no ponto certo, fecha e já era, tá? Vocês têm que pensar no seguinte, vamos lá, se você freia e você não dá tempo da suspensão aliviar, por mais que aí você bate a foto e tá lá, opa, mas faltou dois deles, fim de curso, tá? Mas como que tava a regulagem? Você já viu a minha como desce? Isso é uma coisa preferência de cada piloto. Mas às vezes o teu fim de curso está dando esses dois dedos. Então você fala, não, mas sobrou suspa. Não, não sobrou porque ali é o teu fim de curso. Então pensa no seguinte, você tem que olhar a moto como se você estivesse vendo ela de lado, a suspensão, não de frente. Imagina que você tem que tirar a cabeça e ficar assim, ó. Então eu freiei, putz, consumir curso, consumir curso. Dá para entrar freando do jeito que eu tava aqui na frente? Não. O que, que você tem que fazer? Aliviar um pouquinho para manter o trail brake, para manter a direcionada mais um pouquinho mais alta, para daí ter espaço curso de suspensão para poder inclinar e entrar. Se você mantém do jeito que lá e vem, vem, vem, vem e entra, a chance de você perder é muito grande. Então aí o que, que vai te ajudar? A calibragem ideal também te ajuda nisso e a suspensão também te ajuda nisso. Só que aí no caso, do jeito que você mantém e tenta, chega o que? A suspensão está espremida, o pneu já desceu tudo que tinha, ela vai fechar porque não tem mais o que solicitar. Entende? Então é isso que você tem que fazer. Pensar que você ferrou tudo, putz, não vai dar para entrar nessa força, então alivia um pouquinho, aí você consegue subir um pouco a moto, às vezes você nem percebe aqui, mas ela dá uma aliviadinha, aí você tem com suspensão para entrar, tá? isso é muito importante. E o traçado ideal, fora do traçado, pista geralmente vai estar tá sujo, ou ela não é positiva e ela te derruba, então presta atenção nisso, é importante que vocês vão para as pistas, primeiro ponto é entender o traçado, depois você vai entender a marcha que você vai usar, e aí depois de andar uns 3, 4 track days, você vai se preocupar em baixar o seu tempo, porque daí você vai ter um pouco mais de segurança. O que eu vejo hoje? A galera, por exemplo, mesmo capoava, e não é só, qualquer escola, você não anda mais, dá símbolo de bateria caiu alguém, esses 2 minutos caiu alguém, caindo nego demais na pista, porque teoricamente falam que é seguro. Então o cara vai lá, esbanja, também não sabe nem o que tá fazendo, só fica preocupado em virar o tempo ou tentar seguir o cara que não tomava na estrada, mas na pista, vai tomar e aí se mata e cai. Então vocês estão muito afoitos, sabe? Não tô falando que é o teu, o teu exemplo aqui, mas um pouquinho, né filha? Carlos deu aquela passada, você falou, pô, expedição Carlos Barcelos, e ó, Hum, e já é. Então cuidado com a expedição Carlos Barcelos. Carlos Barcelos tá lá para te orientar. Na hora que ele te passa, não é mais a expedição, é o quê? Carlos Barcelos Racing School, é o momento de aprender, tá? Então às vezes não tá dando para chegar nele, mas dá para você ganhar como ele tá fazendo. Maravilha? Tá bom, vamos pro próximo e-mail. Tio Guedinha, é nóis, hoje eu tomei o Palmas, hoje eu tomei meu Palmas, hoje eu tô Palmas aqui. É o seguinte, Rafael Reis Proença, nós estamos no Sul, estamos no Sul, caraco! Do Sul para São Paulo e eu vou voltar pro Sul agora, tá aqui ó, Grande Durval, tudo certo? Feio, Tudo. Segue meu vídeo da última queda, já teve outras, kkk. Dizer, vocês estão se porque vocês estão caindo, eu não estou entendendo vocês querem chegar. Autódromo de a Viamão, Reganção. Quando você vai vir andar aqui, filho? Então, filhos eu preciso, né? Preciso. Agora, quando? Essa é a pergunta. Mas eu vou. Carlos, você já... Eu, eu falo com o Carlos faz uns dois anos, já vi, mais até. Eu não sei nem mesmo o que falar. Eu não sei nem mais que desculpa dar. Não tem nem mais desculpa, tá? Falar. Não tem mais nada. Mas eu vou. Ano, é, ano de CBR 600RR, ano 2011, luxuosamente luxo, Eu não colocou isso pra eu tô falando porque a CBR é um brinco, mas falta preparar a suspensão pelúcia, uso super Corsa 180 atrás, com 26 libras no pneu traseiro e 30 no dianteiro, uso cobertor de pneus, aí, então é quente, tá luxo, o dianteiro pode subir mais, o dianteiro eu já falei que minimal, 31, eu tô usando agora 34, é, eu sempre que eu vou fazer? Eu vou calibrar no próximo desmo da etapa, eu vou calibrar e vou sair direto você vai ver. 30. A ideia era acompanhar meu colega Lebox, Sred 750. Essa ideia é maravilhosa. Mas a ideia era ver para poder acompanhar, é melhorar. Então tudo bem. E tem que ter, tem que ter o pulo do gato. Tem que ter o pulo do gato para você poder acompanhar. Mas como pegamos um certo trânsito, que é o que está acontecendo na pista, porque tem muito gente para pista, que tem peso. É... Acho que acabei perdendo a concentração e engessando. Lembro que retardei a última freada, já no meio fora do traçado, para passar uma GSXS1000. Acho, de rua. E acabei perdendo a entrada da curva. Enfim, acredito que devia ter tentado me jogar para fazer a curva. O que acha? Não sei, vou ver aqui. Sinceramente, eu não vi seu vídeo ainda, mas eu vou ver. Você tem que se jogado? Então, pode ser, vamos ver. A câmera ficou meio baixa. Mas eu acho que dá pra ver a situação do piloto. Depende, Rafa. Quando fica muito baixa, eu não sei. É... Putz, é agora que a Gopro no capacete, ela é mó traíra, né, velho? Porque às vezes você acha que acabou e não tá, e você carena, você ficou olhando assim, ficou bom aqui, aí ficou reto, não ficou. Fica com um vídeo. Cara, eu só consigo ver as manhãs da pista. Vamos lá, Rafa, tá ficou muito bom, cara. Se seu vídeo onboard dá até pra evoluir bem assim, meu Deus. É? Eu não sei nem onde está seu brother aqui, Rafa. Ah, agora sim. Você botou um EVA pra bot... apoiar o capacete, é isso? O que tinha ali? Pra, encuxar... pra encaixar o capacete? Pô, é interessante essa ideia, mas eu acho que. Ó, tá longe aqui da curva 1, hein? Mas aqui tá, certo, aqui tá certo a saída, não ficou boa a entrada, mas a saída tá boa. Não consigo ver nada, rapaz. Você, você destruiu aqui. Olha seu brother, velho. Ah, seu brother aí, vamos lá. Mas have. Is red. Is De Vou levantar a TV aqui pra ver se. Ah, não dá pra ver, velho. Putz, aí sim, 6 da tarde. Tânsos frenético na pista. Aqui é uma 10, não é 1x6? É então, se taseira, eu tiver balança é 10, é 10, é uma 10. Vou levantar a televisão um pouco esse consumo enxergar lá em cima. Oh, por dentro. Ai! Longe da zebra. Longe da zebra. Não, então, mas esse traçado, mesmo que você quiser se jogar, filho, tá muito longe, entendeu? Tá ruim, tá assim, ai, mas rapaz, olha a Zebra aí. Essa Zebra tá boa, mas não tá, não, tá boa. Eu vou adiantar. Mas por incrível, parece que pareça, ele saiu do traçado certo, hein? Então tudo bem, então, vamos ver, passou. Ah não, muito longe, não tinha nem o que fazer, filho. Aí duas coisas, filho, ou você mata a volta, Certo? Não inventa, mata a volta. Perde o brother mesmo, mata a volta, espera. E faz a segunda próxima. Ou passou, já vem pro traçado. Sabe? Ah, depois o cara vai te xingar lá. Ô, oh, você me passou e fechou. Véi, mas pelo menos você não, não me dá uma desce, entendeu? Você não passou ele dentro da curva. Você passou ele na entrada de curva. Num espaço de reta. Não foi dividindo uma curva. Então dava. Mas assim, eu não me jogaria ali não. Não tava, tava totalmente fora do traçado, tá? De novo, traçado na pista é tudo. Não adianta estar tá, só porque tá na pista é, tentar explorar mais porque é um asfalto tal, tá, porque dá, dá besteira, entendeu? É isso, filho. E levanta mais essa GoPro pra gente. Análise de quedas JL 94. Antes de começar, eu quero dar um parabéns aqui. Você ganhou o primeiro lugar na redação. Muito bem. A redação completa. Temos aqui título, introdução. Três linhas de um pouco de conversa, conclusão, ou seja, a dissertação está correta. Meus parabéns, são e-mails assim que me animam me motivam a ler, porque são completos tem muita informação. Então, olá, Durval, tô Guaidinha, me chamo John Smart, ou seja, é um John is Smart, ou seja, João é Mar, então isso é muito importante você saber. John Mar sou de Barueri, SP, sou seguidor do seu canal. E ando aprendendo muito com você. Apesar de não parecer que aprendi muito. KKK, entre parênteses. Venho a cada dia melhorando um pouco minha pilotagem. Espero conseguir um macacão em breve. Hum. Então você está fazendo isso aí calça jeans, jaqueta, o kit? Hum. Vamos fazer isso já, né filha? Vamos conseguir um macacão, mas vamos lá. Para poder fazer umas aulas com você no autódromo. Eee, Johnny Smart. John Smart, por favor, velho, vamos lá comigo, vai ser together, massa, vai ser top, vai ser together. Eu sou daqueles que anda de jeans. Olha, acabei, eu nem vi, tá aqui, ó, jeans e mizuno que você tanto apoia. John Smart, <risos> Vamos lá, no seu vídeo a seguir tem uma série de erros, no vídeo a seguir tem uma série de erros, mas o susto que poderia ter me. Levado à queda foi ali pelo C 5. Vim um pouco rápido quando percebi a areia na pista. Tentei não fazer a curva inclinando é, fazer a curva inclinando para ter mais ar de contato. Luxo, reduzi ao máximo que pude, mas acabei escorregando um pouco e invadindo a pista oposta. Mano, salve para a galera do SP Riders. Au! Tá aqui, ó. Moto Ninja 400 de estoque. Pneu dianteiro, rosto 2, 110, 70, 28 PSI quente. Manual 28. Pneu traseiro, rosto 2, 150, 70. 150, 70 PS, 26 ps, quente, manual 32, eu não quero saber do manual, a calibração é muito boa aqui, meus parabéns. Espero poder fazer um upgrade pra Russell 3 em breve, luxo, desculpa a qualidade do vídeo, gravado com o celular pela seu pode ficar à vontade para apontar o que quiser, apresentar o vídeo eu sou melhorando a atenção nas próximas Segue o link do vídeo. O oh, vídeo, eu vou colocar só o final, tá filho? Eu sei que você quer uma análise, eu, eu, eu assisti e confesso, dá pra melhorar. Calma, calma vai tranquilo, Johnny Vai tranquilo, que você me inventa e dá problema. Vamos analisar isso aí. João, detalhes que me chamam a atenção aqui que eu gostei, ó. Legal aqui, ó. Aqui, essa é uma curva que os caras gostam de errar. Ó, legal, não se distraiu com o carro. Bacar... Ai! Tem que fechar um pouquinho mais é isso aí. Tem que trabalhar isso, viu, Johnny Smart? Ó, mas não foi ruim, tá? Espancamento de motor natural. Hum. Hum. Hum. Pera aí. Vamos passar pra não ter aquela outra passagem que a galera reclama. A bosta, o cavalo, isso é, isso é ruim também, tá vendo? E aí o, o ponto é aqui, ó. E isso é complicado, velho, porque, ó, qual que era o certo aqui, filho? O que, que eu faço quando eu vou andar? Lembra do vai e volta, o confere na pista? Pra quê? Pra entender onde tá as situações, a bosta ali, isso aqui, aqui e tal, não sei o quê. Pra quando eu chego nesse lugar, eu reduzo totalmente, passo no trecho limpo. E depois volta a brincadeira, entendeu? Então este confere de estrada é importante. Não ser surpreendido por algo que já está ali. Por isso que eu falo para vocês, olha, eu brinco em setor. Por quê? Porque eu vou lá, dou um confere, vai e volta, não sei o quê. E mesmo assim pode acontecer alguma coisa, porque rua é rua, só que não dá para chegar e vir no grifo máximo e deixar para o inesperado, porque isso é uma coisa que é possível evitar. Eu já falei em várias missões eu ouvir, em várias coisas que eu falo, confere antes do lugar que você vai acelerar. Não conferiu, não dá para entrar seco. Mas aqui, por mais que você fez bem, porque se entra inclinado aqui nessa areinha, é lona, é lona. Só que aí aqui ó, passa a pistola, pode ver o carro, Johnny's dead. Então vamos ser Johnny's Mar. Então a situação aqui ó, areinha, tá não um sei o que, ó, ó, aqui ó, passa freando inclinado, fecha a frente e já era. Então, ó, dá aquela escorregadinha, lógico, não tem jeito. Passou na areia, frenando, Mas mais que tenha ABS, o caraco, esquece. Esquece. Levanta a moto para abrir a área de contato do pneu, pra aumentar a área de, abrir. Aumentar a área de contato do pneu, e você passar nele. Só que, olha só, aqui tem ponto bom pra passar, ó. Se você já tivesse ganhado, ó, por que, que você tava aqui, se você devia estar tá aqui? Certo? Aí tem uma marca aqui, ó. Então aqui no meio, ó. Primeiro que aqui já tá errado, você tinha que estar tá aqui. Certo? Então, traço errado e não fez o confere. Fica atento a isso. Beleza, filhinho? Próximo e-mail. Ó, Wagner-san. <risos> <risos> Chama a é? Fala, professor do Vale, Tranquilo? Analise... Analise essa queda quase morte de ninjinha. E os caras Os caras Tá perigoso aqui. Ó, não tava em um dia muito confiante. Perfeito para acelerar quando a confiança não vem. Mano, a galera que jogou o 64, ou mesmo ia no, nas casas arcade, tinha uma na Paulista, velho, que você descia, tinha lá uma fliperama, porra, era, era demais isso aqui, que você pegava o ônibus escolar aí a mina ganhava você a mina ficar com o troféuzinho. É o top speed dele de 1,98, hein, 1,98. Fiquei olhando para o painel e esqueci da curva, maravilhoso. Quando eu vi, já tava em cima, sem muito o que fazer, deitei, o que deu? E vi que não ia conseguir fazer a curva, voltei ela um pouco e chamei no freio. Pneus Diablo Rosso 2, medidas originais. Não tinha calibrado os pneus no dia, mas, mas é tudo certinho, hein? Tudo certo aqui. E como estava parada, acho que estava com uns 28, 30. Ah, então você também consegue ter a telepatia de saber a calibragem que estava lá mesmo parada. Isso é muito bom. Então, observação, eu conheço a estrada. Fica com o vídeo. Perceba o gatilho aqui, Meu Deus do céu, aqui ligou Bom, vamos primeiro falar dos equipamentos de segurança Que são os melhores que tem que você deve usar? Um minutinho Bom, uma boa calçadinha desconfortável, certo? E um casaco aí pra você poder curtir, tá? Esses kits são muito bons. Isso aqui já não aconselho muito. Macacão, então esquece. Aqui sim você tem. E lembrando também, um bom tênis, hein? Certo? Pra ficar confortável, poder acessar bem o pedalzinho, né? A extorsão aqui tem, ó. Tá vendo a extorsão? Ó, a extorsão que tem, ó. Tá vendo? tudo bem. Mas, para muitos, o importante é o que Às vezes o cara não liga. Tem Até vezes o um vídeo meu, tinha um vídeo meu que o cara chegava e falava assim, pô Durva, cadê a luva, hein? Pode ser uma dessa aqui, ó. Mas tá com a luva, tá protegido. Eu posso sair de cueca e com luva, porque o cara tá com a luva, tá protegido. Então, já sabe também. Às vezes não tem, não tem o equipamento, a luva, nossa senhora. Meu Deus. Bom, então, todo mundo trajado no esquema correto aqui que eu falei, pronto pra se aventurar. Né? Uma maravilha. Vamos lá. É, mas o equipamento tá caro, tá, não sei o quê. amor não? Como é que Tá lá tá hum? A adição, a edição um pouco, a adição, uma tocada mais conservadora, né? Apenas a abertura de perna, certo? Aquela tocada mais, pêndulo mais... Né? E já era. Luxuosamente. Ai, ai, ai. Ixi, deu por dentro, já era. Já era, deu por dentro no estilingue. Já era. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver aqui. Ai, tá no traço. Ai, pirulitos racing. Aí sim, para. Caraca. Ai, por... ai, que ultrapassagem útil. Hein? super tranquila, rapaz, <risos> vai que vai, hoje o giro. vai que vai, vai que vai, vamos bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, aquela redução tranquila também, quase o vira tá caindo no nosso colo aqui. Olha! Você é flex, né? Carinho nela, irmão. Carinho. Esse bagulho não tem vida não, bicho. Olha, tá. Ai. Ai, filho. Você é louco. Você se calta um pouco mais. Nossa, aqui foi o seguinte, hein, mano. Cadê? Pera aí. Cadê o. Chegou a sua hora. O livro chegou a sua hora. Ó. Oh. Bruxa, chegou a sua hora, passou ali. wagner -san. Não, não é agora. Malandro, filhinho. Mais um pouco, se cautava mais aqui, você ia ver o top speed do Nossa Senhora. Meu Deus! Ai, você me lembrou o Eduardo Full Speed, nosso querido astronauta. Que também estava com a ninja também. Veio, veio, veio, veio na deliciosidade, irmão. Tava chegando na curva e ele falou... Ah, uma dormida, falou de pra... pagar com o chefe de não sei o que. Chegou a curva, passa reto. Aqui foi igual né? Concentrou no top speed pra ver e aí esqueceu de olhar a estrada, a curva, onde eu tenho que ir, né? O olho, onde eu vou, certo? Então aqui foi uma desatenção que podia ter custado caro, viu, filho? Bom, filho, ainda bem que você conseguiu controlar ali, que não tinha nenhum carro passando, mas mano, se concentra na pista. Na curva, aonde você tem que ir, para não dar esse, esse BO aí, viu? E assim, é... quando for espancar também, não vai no rolê inteiro espancando. Fez esse trajeto aqui, espancou, dá uma aliviadinha, volta não fica o tempo inteiro que isso conserva o motor. É bacana. É uma, uma dica minha. Se for útil, aproveita, se não for útil, bom Vamos pro próximo. André Moreira. Salve, Durval. Tá salvo e vai ficar salvo aqui. Porque você já sabe. Eu vou deixar esse pro próximo análise de quedas. Que daí você também fica tiver comigo. E eu espero que você tenha gostado desse aqui. Certo? Aproveita as coisas que eu tô falando. A gente dá risada, tá? Mais aproveita o que eu tô falando para vocês. para vocês pilotarem mais seguro. para vocês ficarem vivos e curtir o rolê. Esse é o mais importante. O intuito aquele é desse quadro. A gente se diverte. Eu adoro fazer esse quadro. Um dos quadros que hoje no meu canal é o mais animal. Só que, pô, tem que servir para você... Evoluir e não se matar. Esse também é, é, é essencial e é o principal. Maravilha? Então, eu aguardo o próximo análise de queda. Filho, curte, se inscreve, compartilha esse aqui, que esse é aquela aula gratuita luxo. E é nós aguardo o próximo. Au! Volto com o André Moreira. Não sei se com o um mesmo casaco, mas com o André Moreira eu volto.